Quanto quanto quero reafirmar, né? Quanto alguma coisa que precisa, pode me procurar. Como eu já falei, reafirmo procurando, porque vereador, se for alguma coisa, olha, vocês podem ter certeza, tem uma denúncia de tal coisa e eu queria apurar, a gente estando informado, saber para que que é, fica mais fácil de atender. O que eu não quero é entender que alguém esteja querendo me atrapalhar a trabalhar. Eu não quero, eu quero trabalhar, fazer o melhor. Se eu entender que de alguma forma, vem de uma forma que está atrapalhando a gestão a, trapa, a trabalhar, aí não vai colar comigo não. Agora, se fosse uma coisa que tem irregularidade, que me procurar para verificar esses fatos de irregularidade, vocês podem ter certeza que pode ser minha mãe, que está com 80 anos. Se ela errar, eu vou falar, olha, a senhora é minha mãe, está idosa, está com 80 anos, mas a senhora está errada e vai pagar pelo erro da senhora. A nossa gestão funciona assim. Então, quero deixar de portas abertas a prefeitura, é, com todo o secretariado. Eu sou gestor e respondo. Se alguém não atender vocês, pode falar comigo, que eu resolvo. Tá? E, no mais, agradecer... A cada um de vocês...